O maior terremoto já registrado no mundo chegou a 9,5 graus na escala Richter e aconteceu no Chile em 22 de maio de 1960. Ele foi percebido em diferentes partes da Terra e produziu um tsunami que afetou diversas localidades ao largo do Oceano Pacífico, como Havaí e Japão. Cerca de 3 mil pessoas morreram e mais de 2 milhões ficaram feridas. Chile é suscetível a fortes terremotos porque se encontra geograficamente sobre o encontro de placas tectônicas, gigantescos blocos de rocha que se movimentam sob a crosta terrestre como peças de um quebra-cabeça. Alô, Lauro? Oi, aqui é o Cadu. Eu tô acabando de editar aquele material que a, que a gente gravou e eu preciso começar a trabalhar na segunda parte. Será que você pode me ajudar? Opa, claro, Cadu. Pode falar. Eu quero saber se no Brasil já ocorreu algum terremoto ou maremoto. Já sim, Cadu. Houve um maremoto em São Vicente, litoral norte de São Paulo. Foi em 1542. Olha, dizem que as ondas chegaram a 8 metros de altura e destruíram tudo que estava numa faixa de até 150 metros para dentro do continente. Puxa, eu achei que no Brasil não acontecesse isso. É, bem, na verdade, é mesmo difícil acontecer uma catástrofe de grandes proporções aqui, mas não é impossível. Frequentemente acontecem pequenos tremores de terra no Brasil, sabe? A maioria não passa dos 4,5 na escala Richter. Não, mas peraí. Em 2008, na Califórnia, teve um terremoto de 5,4 pontos e foi uma catástrofe, de consequências desastrosas. Como é que pode? Só um ponto a mais na escala Richter já faz uma diferença enorme. Isso acontece porque a escala Richter não é uma escala linear, como você está imaginando. Ela é uma escala logarítmica. A escala Richter foi criada em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Richter e Beno Gutenberg, que trabalhavam no Instituto de Tecnologia da Califórnia e estudavam os terremotos daquela área dos Estados Unidos. Usando um sismógrafo, eles mediam a energia liberada no foco dos terremotos. Essa energia recebe o nome de magnitude sísmica. Como a magnitude dos tremores varia muito, eles decidiram criar uma escala com os logaritmos dos números apresentados pelo sismógrafo. Assim, eles puderam representar grandes variações de magnitude sísmica em uma escala reduzida. Os logaritmos foram criados em 1614 pelo matemático francês John Napier. Com eles, foi possível simplificar cálculos muito complexos, transformando multiplicações e divisões em operações de adição e subtração. Bem, hoje a gente define os logaritmos com base em uma relação entre três números. O logaritmo de C na base A é igual a B, sempre que A elevado a B for igual a C. Isso quer dizer que se 10 elevado a 4 é igual a 10.000, então o logaritmo de 10.000 na base 10 é igual a 4. Agora, como que é isso aplicado na escala que mede os terremotos? A escala Richter foi construída da seguinte maneira. Primeiro, os pesquisadores levaram em consideração tremores de terra que podiam variar da magnitude 1 até 1 bilhão ou mais. Em seguida, eles representaram a magnitude 1 como 10 elevado a zero. E a magnitude 1 bilhão como 10 elevado a 9. Assim, através da escala logarítmica, é possível representar uma gama de valores que vai do 0 a 1 bilhão por números entre 1 e 9. Portanto, cada grau da escala Richter nada mais é do que o expoente ao qual o número 10 é elevado para se chegar ao real valor da magnitude do terremoto. Então, um terremoto de 4 graus na escala Richter é na verdade de magnitude 10 elevado à quarta potência. Isso dá 10.000. E um terremoto de 5 graus é de magnitude 10 elevado à quinta potência, o que dá 100.000. Quer dizer que um terremoto de grau 5 é 10 vezes mais forte do que um de grau 4 na escala Richter? Recentemente, dois grandes terremotos aconteceram no mundo, o primeiro no Haiti, em janeiro de 2010. Esse sismo foi extremamente forte, registrou sete pontos na escala Richter, mas por causa da proximidade do epicentro com a capital do país, Porto Príncipe, foi especialmente destrutivo. A maioria dos edifícios foi destruída ou seriamente abalada pelo tremor e milhares de pessoas morreram em consequência do desastre. No mês seguinte, outro grande abalo sísmico foi registrado no mundo, desta vez no Chile. O epicentro do tremor foi próximo a Concepción, segunda maior cidade do país, e registrou magnitude de espantosos 8,8 graus na escala Richter. Para se ter uma ideia, alguns estudos chegaram a apontar que o sismo do Chile foi tão forte que afetou ligeiramente a inclinação do eixo de rotação da Terra, diminuindo os dias em milionésimos de segundo. Apesar do sismo do Chile ser muito mais forte do que o do Haiti, a destruição foi menor e o número de vítimas também. Isso aconteceu porque as edificações no país são feitas de modo a resistir aos tremores de terra, muito comuns nesta região. Existe uma tabela que mostra os danos causados pelos terremotos de cada magnitude e a frequência em que eles ocorrem no mundo. Os tremores abaixo de 3 graus nem chegam a ser sentidos pelas pessoas e acontecem milhares de vezes por dia. Já os tremores entre 4 e 5 graus podem ser percebidos, mas não costumam causar estragos. Acontecem mais de 6 mil desses a cada ano no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Bom, felizmente, quanto mais fortes os terremotos, mais raros eles são. Tremores com mais de 9 graus, como o do Chile, acontecem apenas uma vez a cada 20 anos no mundo. E terremotos maiores nunca foram registrados, mas acredita-se que se a magnitude chegar a 12 graus na escala Richter, o tremor pode até dividir a Terra ao meio. Puxa! 10 elevado à décima segunda potência... Hum, daria uma magnitude de um trilhão? Mas a gente está seguro aqui, né? Não existe terremoto maior que 4,5 graus no Brasil, né? Não é frequente, mas pode acontecer. O maior terremoto que já aconteceu no Brasil registrou 6,6 graus e foi na Serra do Roncador, em Mato Grosso, há mais de 50 anos. Ô, obrigado, Lauro, por me explicar tudo isso, viu? Então, nos encontramos semana que vem para dar sequência às gravações, ok? Claro, Cadu. Olha, eu acho que esse seu documentário vai ser muito útil e eu fico feliz de poder participar.